Hoje a gente tem um vídeo muito interessante de transformação. Eu o nosso vídeo hoje vai transformar uma calça jeans em saia. Pense aí, que perfeito! Porque toda mulher tem uma calça jeans no guarda-roupa que não está usando, conservada, hein? Então você hoje vai ter a oportunidade de aprender a como transformar uma calça jeans em saia. Então fica comigo, se inscreve no canal, deixa aí o seu comentário, pode assistir o vídeo... E vem comigo aprender a transformar calçadinhos em saia. Gente, tá demais. Fica aí, viu? Então, meninas, na confecção dessa saia, nós vamos precisar de uma calça já aberta, certo? Uma fita métrica, tesoura, alfinete. A gente vai começar o nosso trabalho abrindo toda a calça. Eu já tô com ela toda aberta, como vocês podem ver aqui. E agora, a gente vai fazer as medições... Para colocar as pregas da peça, tá bom? Da transformação. Então, vamos aprender a transformar calça jeans em saia agora. Algo que se faz necessário também é abrir a parte do gancho da calça. Com o abridor de casa, a gente vai fazer isso abrindo toda essa parte aqui. Você vai medir dois dedos. Após dois dedos, você vai abrir todo, ok? No fundo da calça... A gente vai fazer a mesma coisa, abrindo a calça, essa parte aqui do gancho, que fica bem assim, fofolete. Você vai pegar, após essa parte que fica folgado dois dedos e vai abrir toda essa parte do gancho. Vídeo 3. Agora, meninas, eu fiz toda a abertura do gancho, a gente vai prender esse gancho com alfinete... Na dobradura mesmo da parte que a gente abriu, a gente vai consertar o fundo e colocar um alfinete aqui. Sem deixar essa parte engomada, tudo bem certinho. Aqui e aqui também. A gente vai fazer isso já dobrando essa parte aqui que a gente fez a abertura, certo? Porque na hora da costura, a gente vai costurar ali dobradinho. E vai ficar assim. O fundo a gente vai fazer a mesma coisa. Lembre sempre de consertar a sua peça, deixar ela bem ajustadinha. Então, você conserta aqui a parte do fundo, uma peça em cima da outra. Estica direitinho, dobra e coloca o alfinete. A gente vai trabalhar o tecido. Como a gente vai trabalhar os tecidos? Nessa calça que eu tô fazendo, a gente vai trabalhar quantos centímetros dessa parte aqui pra gente cortar no tecido. A gente agora vai usar a nossa fita métrica. Medindo. Dessa parte aqui do gancho até a parte de baixo, do término da calça que a gente cortou. Lembrando aqui que é uma saia Godet. Então, a gente tem 49 centímetros de tecido para cortar. Então, vamos aprender como cortar esse tecido aproveitando ele por completo. Meninas, nós temos aqui o tecido. Nós já temos a medida de 49. Agora, a gente vai ter mais 2 centímetros na hora que cortar esse tecido. O primeiro corte que a gente faz é o corte do meio. Essa parte aqui, que foi aberta. Essa parte da frente e essa parte do fundo. Então, para que vocês possam entender, eu tenho o um tecido aqui dele, todo, e aí, eu vou pegar e vou dobrar esse tecido, aqui nós temos a parte do avesso, dessa seguinte forma, certo? Quando a gente dobrar o nosso tecido assim, a gente já vai medir os 52 centímetros aqui. eu tenho 52 centímetros aqui. Só que para ter esses 52 centímetros, eu tenho que entender que meu tecido tem que terminar aqui nessa posição. Então, eu vou dobrando, ajustando aqui, até o tecido dobrar todo dessa seguinte forma. Então, quando ele for dobrando todo, essa parte de cá, ó, é a parte do avesso, é a parte que vai sobrar. Então, aqui de comprimento eu tenho 52 centímetros. Essa parte de largura é a parte que, de acordo com essa medida, daqui do meio, eu vou precisar, tá bom? Então, agora eu vou cortar 52 centímetros daqui. Sendo que depois a gente fazer o fundo logo. Aqui eu já cortei e surge a parte da frente. A parte da frente que surge é essa. A gente vai guardar. E agora com essa parte que sobrou, que eu cortei, a gente já vai usar para o fundo. Ó, porque ela já cria um formato de V. Então eu vou virar a minha peça. Eu já vou medir. Essa parte do fundo. E aí, a gente vai trabalhar um comprimento maior. A gente vai pegar essa parte logo daqui, certo? E vai ser o início da nossa calça. Então, a gente vai pegar aqui em cima e descer até a bainha da saia. Aqui. Então, a gente vai dar dois centímetros a mais e vamos cortar. Da prega da frente e do fundo. Vamos para as pregas do meio. Nós vamos agora trabalhar o corte do meio das pregas da seguinte forma. Você sempre vai medir a sua calça no meio para fazer esse corte. Aqui nós vamos pegar logo acima, sendo que nós vamos medir 58 centímetros. Mede com a canetinha e logo no meio você vai marcar... E vai fazer esse corte, tá bom? Se você tem uma medição certa, consegue fazer o corte normalmente, sem régua, não precisa marcar. Caso contrário, você marca. Como eu já tenho habilidade de fazer esse corte, eu vou diretamente. Eu falei 58, desculpa, eu medi errado. Vai ser 54 centímetros. Aqui desse lado e 54 centímetros deste lado. A mesma coisa a gente vai fazer no fundo, o corte, e aí a gente vou cortar tudo e depois a gente vai fazer as pregas do meio. Meninas, eu tô agora na parte do fundo e eu vim trazer uma nova observação. Na parte do fundo a gente tem um bolso, com isso a gente não vai poder colocar o mesmo centímetro de 54. A gente vai usar, após o bolso, medindo após o bolso, 50 centímetros de comprimento. No meio e a gente corta, tá bom? É mais ou menos, a depender da sua calça, o meu aqui é até a parte do bolso. Mas se o seu bolso não fosse, mede sempre 50 centímetros, tá bom? Eu preferia assim. Aí você vai ter o seu equilíbrio. Aí a gente vai cortar no meio, cortar a parte da frente, a prega da frente, do fundo, do meio, da nossa saia gudê. A gente vai cortar as pregas das laterais, um total de quatro pregas. Olha o que sobrou de tecido. Sobrou mais ou menos aqui, para vocês terem uma ideia de centímetros em comprimento, 79 centímetros de comprimento. Então, a gente vai trabalhar o que? Esse tecido é a medida certa para as nossas pregas. A gente começa virando, ó, repetindo, tecido aberto, vira o tecido, ele já vai formar uma prega, certo? Deixa eu virar aqui. Essa prega aqui, já pode ser a primeira prega, você vai botar em cima da sua, parte de cima da sua saia. E vai medir um pouco a mais acima do corte, tá vendo? Aqui, você vai medir um pouco a mais acima. E deixando dois centímetrozinhos. Então, você vai usar o quê? Sempre abrir, lembrando de deixar a margem de costura... E aí, você vai cortar aqui, certo? Abre a sua calça um pouquinho. E aí, aqui já tá bom pra ser a frente. Então, como a gente já vai trabalhar essa frente aqui? Eu vou cortar. E surge a primeira. Então, eu já vou fazer daqui mesmo a segunda da frente. O que eu vou fazer? Eu pego aqui e vou cortar aqui, ó. Na mesma medida... Eu pego e corto aqui, ó. Então, olha o que sobrou de tecido após cortar as duas pregas. Então, a gente tem aqui as duas pregas do fundo, a gente vai dobrar aqui. Ó, e nessa dobradura, a gente já tem as duas pregas necessárias para o fundo, que vai ficar aqui. Tá vendo? Medida de 30 centímetros do tricoline já é certinho. Então, a gente medindo aqui, você vai cortar. Aí vai ser aqui, claro, sobrou um pouco, a gente vai tirar o excesso. E agora nós vamos prender com alfinete para depois passar na máquina. Vamos para o próximo passo, prendendo todas as pregas. Aqui, como é que a gente prende essa prega aqui? Certo? Como é que a gente vai fazer? Por cima, a gente vai abrir essa peça e vamos já dobrar aqui. É interessante que você passe essa peça primeiro para ficar toda formadinha. E aqui você vai prender com um alfinete toda a sua peça assim, ó, dobrando aqui. E prendendo aqui, assim. Quando você for bater na máquina, essa peça já vai estar tá dobradinha, tudo bem certinho. E vai ficar assim, dessa seguinte forma. E aí, você vai prender tudo aqui. Quando chegar nessa parte daqui de cima, você vai jogar a sua peça pra dentro, essa parte de sobra, pra dentro. Vai. Dobrar ela, que já tá dobrada aqui em cima, você vai continuar dobrando aqui. E prender com o alfinete. Isso você vai fazer todo esse trabalho na peça, tanto da frente como no fundo. A gente vai fazer toda aqui a do fundo, para depois a gente fazer a da frente. Jogando o tecido por cima. Uma técnica aqui para ajudar vocês a alinhavar com o alfinete. Vou prender agora do meio, eu dobrei a ponta, vocês vão fazer o que? Vocês vão pegar o ferro e vai passar essa ponta pra ficar bem marcadinho. E aí vocês prendem com o alfinete no meio e começa a fazer essa dobradura, né, que eu já passei, e aí vocês vão passar o ferro. vocês pegarem um alfinete, fica melhor pra prender. Pra prender, né? Com o um alfinete. Aí, vocês vão dobrando, ó. E assim, você vai fazendo isso por toda a peça até botar o alfinete. Isso vai ajudar muito. A parte da costura, meninas, eu não vou poder gravar, mas aqui você vai passar a linha reta. Antes de passar, também vai passar a linha reta aqui, nessa parte. E aqui a reta também, do fundo. Vou passar e vou trazer ela pronta. Mas antes disso, a gente vai ver ela toda já com as pregas, frente e fundo. Resultado, meninas, da calça toda alinhavada com alfinete e é, já pronta para ir a máquina de costura. Eu quero lembrar para vocês que a bainha, a gente não trabalha ainda, a gente trabalha essa bainha. Quando a gente costurar toda, a gente vai, vira e bate na máquina... De costura, como eu falei. Essa batida na máquina eu não vou passar pra vocês. Porque no momento eu não tenho como gravar. Mas eu vou fazer toda ela e trago o resultado prontinho. Tá bom? Olha o resultado, de volta. Eu simplesmente amei! Só mais algumas dicas pra gente concluir esse vídeo. Eu fiz aqui um detalhe no bolso. Eu fiz com cola de tecido. Certo? Especialmente para colar tecido jeans. Então eu coloquei aqui no bolso um diferencial, costurei por cima. Coloquei aqui também nessa lateral da calça da minha cliente. Por quê? Porque a calça dela estava com uma mancha de que boa. E aí para eu reaproveitar a calça dela eu fiz isso aqui. E no fundo um detalhe super elegante também de tecido que eu colei e passei a costura. Então, assim, usem a criatividade de vocês na hora de transformar calça jeans, faça formatos geométricos, formas geométricas, pra ficar bem legal a saia de vocês. Eu simplesmente amei a saia da minha cliente velhinha. E eu sei que vocês, meninas, podem usar muito dessa criatividade. Hoje o tempo de crise que fala que é difícil, que é dinheiro, que não tem tabaco, todo mundo que não sei o quê. Gente, crise, se você tirar a palavra S, fica aí, crie. Então, assim, aproveite, crie, né, dê ideia. Assim, para vocês terem a ideia, eu cobro para transformar essa calça a 25 reais, eu compro apenas o um tecido e assim é um dinheirinho extra que entra. Então, se você tá aí parado, sem fazer nada, querendo uma criatividade para fazer, transforma a calça jeans em saia e fala para todas as suas amigas o que você tá fazendo com certeza vai aparecer umas amigas aí te dando um bocado de calça para transformar. Não perde essa oportunidade, viu? Se reinvente, né? Se crie. Eu tenho certeza que você vai longe. Olha como a minha ficou linda, gente. E se você gostou desse vídeo e quer assistir um próximo vídeo, como transformar calça jeans em saia longa, curte, curte, curte, curte, comenta porque eu vou fazer para você. Tá bom? Se você gostou do vídeo, compartilha com outros amigos. E até a próxima. Tchau!